Salve pessoal, firmeza? Vocês estão bom? Espero que sim. Eu tô aqui no consultório onde eu resolvi fazer o método 5S né, com a Maria, que é aqui da clínica Mistérios do Corpo. E, rapaz, tô entrando na segunda semana amanhã. A pessoal, pra vocês têm ideia, eu tô há seis dias, sete dias seguindo né, essa mudança assim, de alimentação tal. E meu. Você pensa que é fácil, não é fácil assim, também não, por exemplo, eu, em vários lugares que eu fui eu pedi salada, aí vinha uma salada completa, tá ligado, peterrava, não sei o que, eu achava muito bonito, colorido, falava, puta, vou comer isso aí, então, e uma proteína ali, um, uma carne, né, um omelete, mas mano, tudo errado, depois as mulheres me chamaram na xinxa, falou, opa, tá ligado, tá errado, a nutricionista, né, a nutricionista me chamou na xinxa e falou, tá errado, você acha salada colorida tá bonita, não tá nada, Vou te explicar, isso aqui você não pode, isso aqui não pode. Alface, por exemplo, é uma coisa que não pode, que ela impede, né, impede, retarda ali o seu emagrecimento. Então, eu fui me coordenando e pegando somente dois, né? do dois tipos de salada no caso, né? Por exemplo, brócolis eu posso pegar, pepino verde, então, posso, bastante pepino verde, brócolis e tal. O bagulho é meio louco, rapaz. Esses dia até, falando né, seriamente com vocês, esse dia até eu dei uma bugado assim, saí do escritório lá, tava editando o hippie pela Comic Zone lá, na editora, deu uma bugada, mano, fui comprar um lanche vegetariano pra minha filha, que ela não tá comendo carne, aí aproveitei e falei, mano, vou comprar um hambúrguer pra mim também, Você é louco, ficar esse bagulho de dieta, eu mesmo comer um hambúrguer, eu mesmo pus na minha cabeça que eu tinha que comer um hambúrguer, vai vendo, no meio da dieta, hein, no meio da primeira semana de terapia do bagulho. Aí fui pra comprar um hambúrguer, aí cheguei no carro, mano, olhei e falei, mano, vou estragar tudo do, do pão do hambúrguer, mano. Vou arrancar o pão, eu arranquei o pão, aí tava o Davi, meu cachorro, aí falei, mano, vou ter que olhar jogar fora. Tanta gente passar fome, vou dar pro Davi, eu, Davi, o Davi comeu o pão, ficou, adorou, né, mano, pão de hambúrguer fresquinho, e eu comi só a carne, aí, puta, tem uma tentação a menos, tá ligado? Aí fui lá pra loja Monstra, cheguei lá, encontrei com o Gui, é, o Guilherme, dono da monstra, disse, puta, fomos sentar, ali, vamos num barzinho ali? Eu falei, mano, mas que barzinho é foda pra mim e tal, nesse momento que eu tô nessa terapia aí. Ele falou, não, mas é rapidão, tá? Aí fui com ele lá, mano. chegamos no Bio, ali na, lá, não sei se lá é Vida Madalena, já, acho que é Pinheiros, né, lá, não sei. Chegamos, fundo do Bill ali, mano, aí vem uma porçãozinha de torresmo, rapaz. Puta, mano, já me perdi no torresmo. Aí no outro dia eu fui caminhar, mano, 4km pra recuperar aquilo ali. Pra não, não, não zoar o programa, né? Que não é o trabalho das minas, né, mãe? A mina fazendo um trabalho sério comigo aí, eu nessa patifaria. Mas aí o resto da semana eu me comportei bem então tal, tô seguindo. E tô fazendo esse vídeo mais pra dizer que não, não é fácil mesmo, tá ligado? Parece fácil, mas, mano, tem ela que dar aquela abstinência mesmo, tá ligado? sendo que o bagulho é droga, açúcar, pão, né, mano? O bagulho é droga também, né, mano? Porque o bagulho dá aquela abstinência. Mas eu tô seguindo firme, hoje eu consegui fazer a alimentação da hora, tá ligado? Peguei as duas verduras que eu tinha que pegar, né? Peguei a proteína ali, um, um frango, no caso, um frango assado ali, peguei 150 gramas comi. E agora à tarde, aí tomei a proteína, tomei o polivitamínico, que eles chamam, e é o ômega 3. E é, é uma questão agora de alguns dias, até espero que meu cérebro entenda mais que eu tenho que me comportar. Né? Esse negócio do merecimento também, eu queria comentar com vocês, que a gente tem muito, não, eu mereço, eu mereço comer bem, eu tô trampando, eu gravei o um programa, eu tô escrevendo um livro novo. E essa eu acho que é a maior dificuldade que eu tenho, de entender que eu mereço é ter uma vida melhor, não mereço me matar pela comida porque eu escrevi um capítulo novo do livro, sabe? Ou porque eu revisei um livro de alguém que eu vou lançar. Não, eu mereço é viver com mais saúde, tá ligado? Eu já tinha dito no no outro programa aí, né, mano, que a gente tá trocando essa ideia, que é difícil carregar esse peso todo, e realmente, mano, cada dia fica mais complicado, é dor nas costas, é dor nas pernas, tá ligado, o tempo todo. Então, tô bem feliz aí de estar tá passando a primeira semana. Amanhã, eu entro na segunda semana, eu vou passando aqui o feedback pra vocês. Tá bom, rapa? Comecei com 141,3 kg, certo? Na primeira semana agora, eu já tô indo pra e kg. Então hoje eu completei R$139,500. Baixei um pouco o peso, é pouco ainda, todo mundo falou aqui mesmo, mas eu tenho que tomar mais água, eu tenho que tomar chá e continuar com o programa e me adaptar à alimentação saudável. Não é um regime, né, mano? É uma alimentação, é um modo de vida, né, mano? É um novo estilo de vida, você mudar toda a perspectiva de, de vida em termos de alimentação, tá? Então tô aprendendo ainda a coordenar essa coisa da salada, da mistura tudo isso e vou passando aqui para vocês, beleza? Descobri hoje que a água é essencial, o chá é essencial, e... mas já baixei ali do 140, então já tô com 139,5, beleza? Vou passando para vocês aí, vamos atrás dessa meta aí, para o Titio fazer muito livro para vocês que curtir. Axé na caminhada!